Marquei quanto você pesa, eu tô com 65 quilos, mano. Tô conseguindo engordar, viu, aos poucos. Tô no hashtag Projeto Gordinho aí na pegada pra tentar engordar 10 quilos, né? Tava no foco. Quanto de altura? 1,83. Magro, magro. Magro. Nossa, tá só a capa. Ah, mas é uma capinha boa, vai. Não é, não é só a, a capa. Ah, uma capinha boa, beleza. Uma capinha beleza. Uma capinha cheirosa. Uma capinha sustosa. Assim, uma capinha boa, né? De... E aí, Recarim mais uma vez? Será, mano? Deixa eu ver o pique dos caras. Tô gostando muito de jogar de Recarim, mano. Tá, se eu for pegar Recarim, o time vai ficar foder, mano. Eu tô, eu tô pensando em pegar Eco. Acho que eu vou fazer Eco, galera. Tem que ser um AP, tá ligado? Ou cartos o Fiddle, mas eu não tô querendo jogar com esses bonecos Aqui não, mano, fazer eco mesmo Nossa, um ecozinho, O ecozinho tá mó gostoso Também de jogar, <risos> Ai, Meu Deus do céu, vontade de pescar Mano, eu vou botar a cara, mano, eu quero que você foda Vai passar por aqui não, vai passar por aqui não Ai, cara bom, mano. O set tá vindo, mano. Eu só quero ganhar tempo pro 7, tá ligado? Esse é meu plano. Vai flashar neles ou não? Vai flashar neles ou não? Ah, olha eu jogando, galera. Perdi meu HP inteiro. Olha eu jogando, na moral. Esse aqui foi feio. Nossa, na moral, foi feio isso aqui, mano. Ai, meu Deus. Vai dar muito ruim isso aí. Tô tentando chegar, velho. Tô aqui, galera. Será que pega, mano? Ainda, paizão? Ainda? Boa! Tá ok isso aqui? Se ajudar no Arongue aqui, então, herói. Tá ruim não, galera. Posso startar alto, mas não sei. Era melhor só ter ido farmar lá em cima. Trolei, hein, mano? Trolei, trolei, trolei. Isso aqui tá sendo uma decisão meio boba minha. Olha lá, mas a Diana tá aqui, então tá ok. Minha decisão tá ok, véi. Vamos fazer, vamos fazer nós galera. Vamos fazer nós véi. O foda que eles é estão livres pra subir, véi. Foda-se que vai dar uma merda. E esse dragão do oceano bate muito, velho. Nossa, aqui vai dar uma merda, mano. Esse dragão bate muito, mano. Bate muito. O time que apanhar pra esse dragão perde, tá ligado? Você não morre não, né, Griff? Por favor, mano. Fala que você não vai morrer, mano. Devolvi meu dano aí, galera. Eu quero muito comprar isso aí. Consegue um grabzinho? Não, pai. Qualquer coisa, velho. Que seja. Morri. Nossa, tem outro do Shen ainda? Pô, tô jogando igual um forrocado. Ainda tinha Shen. Não pensei nem no Shen ainda. Dronei, galera. Quero fazer esse arauto. Quero ir top. Tadinha, apareceu o dragão. Então eu faço isso aqui. É uma boa troca, hein, mano? Vou trocar aquele dragão por esse arauto. E de caneco nós já pega first brick top, hein, mano? Vou botar tudo na mão desse set, galera. É tudo na mão dele. Puxa ele, puxa ele, puxa ele. Flash, meu galera, será? Ou dá para falar que tá ok? É com a Smite Azul, Vermelho, mano. Os, os dois, tá ligado? Você pode fazer os dois. Esse jogo eu preferi o Vermelho, mano, porque tem muito campeão lá que não vai trocar porrada, mano. Tipo a Diana, Shane, tá ligado? É muita porrada. Eu vou só puxar normalzinho aqui, galera. Só no que Guerreiro. Boa, mata antes que o cara vem. Pode tentar outro grab aí, pai. Pode tentar outro grab. Desceu o cacete aqui no safe Pai com completa? Completou Safe, caramba, que gostoso Matar matar os caras do lado Do Pike, né, mano? E deu certo essa minha aparição Bot, ó, ó, parar de fazer o blue Também, vou tentar pegar pra nós Morri. apertei aí Apertei aí sem medo, hein, mano Flashei também sem medo Eu tô ciente que isso aqui é over, mas olha o set Mano, ele não liga muito as coisas não, mano Setezão não tá importando muito pra nada não, galera E eu acho que nós lutamos esse aqui no segundo round, tá? Eu hype um segundo round nesse aqui, velho. Morri Não, não posso morrer não, tô valendo gold Ó, tô vivo Nossa, a decisão de só clicar pra sair foi boa? Nossa, mano, só de não morrer aqui foi muito bom, mano Consegue deixar o Gold pra nós. Nice, ainda vai deixar o Aralto também, maravilha. Mas pode usar no mid mesmo. Falta que eu tô sem ult, hein. Não vou poder jogar folgado igual eu tava antes, não. Calma. Só pra dar um dano, se pra matei na voltinha. Não, não teve voltinha. Aralto vai cabecear. Quando o meu ult voltar aqui, eu faço um segundo turno, hein, mano. Caralho, é Kog AP, mano? Você tá nas coisas mais rápido. Eu acho que tem essa brisa também, tá ligado? Mano, olha esse set, galera. Um V4, velho. Que porra é essa, velho? Olha esse campeão. Que porra é essa, galera? Alguém explica esse campeão aqui, velho? Olha o tempo que esse cara ganhou, mano. Caralho, tá camaralto pro cara certo, hein, mano. Olha esse set jogando. Será que acabou a partida aqui? Não é possível que nós vai pro GG. O set tem BTP, hein, mano. Eu tô sentindo o cheiro da bosta aqui, velho. Um over errado nosso é barão dos caras, velho. Ô vontade de fazer merda, viu? Um, dois, 3 e... Não vou fazer Flash por Prime Certeza, galera? Ó o queijo ali mandando também Flashzinho tem Prime? Ó que nós. Aqui, galera Já vem deslizando o grandão aí no menor, Na melhor na audácia aí, ó Flashzinho aí Na melhor sustância aí Já vem deslizando o grandão aí, meu príncipe Pelo amor de Deus Já vem lançando nervoso, né, mano? Fica à vontade aí Margui, tu não faz Nashor pra Eco? Mano, já fiz, tá ligado? Esse jogo eu, esse jogo eu não tô fazendo, não É que bobear eu faço, vai Bobear eu faço Pra galera ficar mais tranquila Parece que tá core esse item no boneco, né? Ó, tô de folgada aqui, Calma. Nem tenta, trechão Tá ficando feio pra tu Nossa! Onde que eu vim parar? Magulha oh, teleguiado Ó, matei Ó, oh, que eu venho de novo, peru Calma, calma, galera Vai no talento, não precisamos afobar Não precisamos afobar Não é uma boa ideia afobar Morri Mas eu só vi a cabecinha, Uh, Uh, essas olhas é foi precisa, hein? Salve, papai. Ah, eu errei a bolinha! Ah, que que é isso, mano? Olha aí o criminoso, mano. Tem um trash aqui, hein, mano? Puta apertei R. Tô indo pra casa, beleza? Tô indo pra casa. Mas eu só vi a cabecinha, velho. mano? Véio. A Diana vai ver o low life aqui. Vai vir me matar. Cadê você, Diana? Você não tá por aqui, não? Tá nada Mano, o jogo tá esquisito aqui agora nesse finalzinho Achei que ia dar ruim pra nós, mas acho que deu ok Bobear, a gente tenta dar GG Aí Marquinhos, Não, acabei oi. de tomar o ar do Barões da Pisadinha Escuta aí Barões, para você ter a mesma sensação de tomar um ar do Spotify Esse aí eu já tomei bastante também, fio Mano, e esse AD aí é o que fala que o Barões da Pisadinha é o top 1 Spotify do Brasil, né mano? Que bagulho foda, mano, isso aí do Spotify pra poeta. Olha eu jogando, galera, olha eu jogando, mano. Olha eu jogando, mano. Não sei por que eu fiz isso, mas eu só fiz, né? Meu time não tá ligando muito pra nada não, mano. Vocês estão sentindo a merda da Jinx roubando isso aqui? Ou então a Diana, ó, só se liga. Ó, nos próximos instantes, ó, vai acontecer alguma merda, ó. Alguma merda? Ah! Olha lá. Mano, que isso? Por que que eles tão insistindo, mano, nessa cara desesperada aí, velho. Quem vai baro agora é os caras! Não consigo me mexer, velho. Porra é essa, velho? Pô, não consigo lutar isso não, hein, mano. Vou ter que fazer dois turnos aqui. Quem lembra do cheirinho de merda que eu tava comentando? Olha lá, ele. Se os caras pegar a baron aqui, fodeu, velho. Ah, tá. Ainda bem que tem esse Pyke aí pra fazer a good. Boa, Pyke. Calma, calma. Eu não preciso me afobar. Eu não preciso afobar. Calma, Pyke. Calma. A base dos caras tá caindo. A gente só para o B aqui, hein. A gente só para o B, dei visão pra tu aí, papai Eu não posso ir, mano, eu tô muito low Mas o pior de tudo é que eu vou Não! Uh! Pega, pega, galera Ganhamos! A base lá! Ganhamos, pô, o Minions ganhou, velho Acredito, velho Caramba, lançamos a brabinha ali ainda, hein Nossa senhora, o protobelt pra ganhar tempo O Qzinho voltar, nós conseguimos trocar passiva a Explodir a cabeça do cara, né, mano?